Ah, você tá de volta, né? Falei que esse negócio de tese ia acabar prendendo sua atenção. Se na parte 1 dessa sequência de dois vídeos a gente falou mais sobre a filosofia da empresa, o vídeo de hoje é pura tecnologia. E como aqui no Futuropédia, quando a gente fala de um assunto, a gente nunca fala só desse assunto, a conversa de hoje vai falar do futuro dos carros, da inteligência artificial, das redes neurais e da energia sustentável. E se segura aí na cadeira, porque as coisas que eu vou te contar vão te deixar realmente impressionado. Então bora lá? Olá, meu nome é Wilson Vedana e essa é a Futuropédia. Hoje nós vamos continuar falando das razões pelas quais a Tesla vai dominar o mundo e mudar completamente o papel dos carros na nossa vida. É o quê? Mas tem que falar? Mas toda vez? Ah, é que o pessoal esquece, né? Beleza. É hora daqueles três cliquezinhos mágicos que você leva um segundo para fazer, mas que super me ajudam a levar este conteúdo para mais pessoas. Então, dá um joinha aí, se inscreve no canal, clica no sininho para receber os novos vídeos. E vamos nessa! No vídeo passado a gente falou de cinco razões pelas quais a Tesla vai dominar o mundo. Então, continuando o vídeo anterior, vamos lá para a razão número 6, veículos autônomos. Todos os carros da Tesla vêm equipados com tudo o que é necessário para dirigir sozinhos. Atuadores na direção, nos freios, no acelerador, 12 sensores ultrassônicos, 8 câmeras, um radar, além de um duplo chip desenvolvido pela própria empresa para recolher toda essa informação e processar em ultra velocidade. Por enquanto, os carros da empresa usam uma espécie de piloto automático, que já dirige praticamente sozinho, só que o motorista ainda é obrigado a ficar com as mãos no volante por causa das leis de trânsito. Só pode retirar por uns breves períodos. Só que quando os carros puderem dirigir sozinhos mesmo, quem é dono de um Tesla vai poder optar a colocar o seu carro numa rede compartilhada, tipo um serviço de Uber, só que sem motorista. Aí, imagina só, você vai com o carro até o trabalho e nem precisa procurar vaga. Coloca o carro na rede e ele vai ganhar dinheiro para você fazendo corridas. E no final do dia volta para te buscar e te levar para casa. Cara, sério? Isso quer dizer também que o carro vai deixar de ser só um gasto com comodidade para se tornar um investimento. Faz a conta aí comigo. Se a gente considerar aí que esses aplicativos de corrida pagam mais ou menos R$ real por quilômetro e que seu carro rodaria por baixo uns 100 km por dia, se você escolhesse rodar só nos dias úteis, teria uns R$ 2.000 por mês. Abate disso aí uns R$ $500 que você ia precisar gastar para recarregar a bateria do carro. E ainda sobraria uns R$ reais. vai. Aí vamos supor que, para comprar esse seu carro que dirige sozinho, você tenha dado seu carro usado no negócio e financiado o resto em uns 4 anos, usando esses R$ 1.500 que o carro vai estar gerando para você para pagar as prestações. Isso quer dizer que, além de não ter gasto um real para comprar seu carro novo, depois desses 4 anos, quando você terminar de pagar o financiamento, você teria nas mãos uma máquina de fazer dinheiro. <risos> Razão número 7 Inteligência artificial e redes neurais Mesmo sem saber quando o um motorista aciona o piloto automático do seu Tesla, ele está ajudando a treinar o algoritmo de inteligência artificial que dirige o carro. Sempre que o motorista discorda da ação do algoritmo e retoma a direção, essa informação é mandada para a Tesla e ajuda a melhorar cada vez mais o sistema de direção autônoma. Hoje, a Tesla tem registro de mais de 5 bilhões de quilômetros dirigidos sem intervenção humana. Galera, 5 bilhões! Lhões. Daria para dar a volta ao mundo 125 mil vezes, tem noção? Essa quantidade avassaladora de dados é internalizada pelo algoritmo de inteligência artificial usando uma tecnologia que imita a forma como o cérebro aprende, chamada de rede neural. Treinar uma rede neural é como ensinar um bebê. No começo ele sabe fazer poucas coisas e ainda assim não muito bem. Mas como a velocidade do aprendizado é bem mais rápida do que a de um bebê humano e cresce de forma exponencial, em pouco tempo esse bebê digital aprende e ganha cada vez mais autonomia. Se liga, o bebê da Tesla tem só 3 anos e já sabe dirigir praticamente sozinho. Se continuar nesse ritmo, eles acreditam que em mais dois anos ele vai dirigir de forma 10 vezes mais segura do que um motorista humano. Aí acabou, né? Pode tirar acelerador, freio, volante, câmbio, bota os bancos virados um de frente para o outro, uma mesa no meio e aquilo ali vai virar o seu escritório, a sua sala de jantar, sua sala de reunião e até um lugar para você curtir com os amigos enquanto se desloca. Daí porque o Elon Musk ter dito que comprar um veículo sem a capacidade de direção autônoma hoje equivale a comprar um cavalo um século atrás. Nada errado em fazer isso, cavalos são até bem legais, desde que você saiba que você está comprando um meio de transporte que logo logo vai se tornar totalmente ultrapassado. Razão número 8, segurança. Os carros da Tesla foram considerados por empresas especializadas do ramo como alguns dos mais seguros do mundo, desbancando montadoras que tradicionalmente ocupavam essa posição. Além de todos os itens de segurança top de linha, os carros da empresa têm a capacidade de adotar manobras evasivas e paradas de segurança sozinhos naquelas situações em que identificam risco para os pedestres, para o motorista ou para os outros carros. Mas não para por aí não. Também é possível acionar o modo sentinela, em que o carro ativa as câmeras quando alguém se aproxima dele. A internet está cheia de vídeos de usuários que conseguiram evitar danos ou identificar e responsabilizar os culpados usando esse recurso. A expectativa é que esse item de segurança acabe desestimulando atos de vandalismo e furtos, fazendo cair bastante o custo do seguro para os carros da Tesla. Razão número 9. baterias. A Tesla tem investido pesadamente no mercado de baterias e, num evento que está marcado para junho desse ano, vai anunciar várias novidades nessa área. No ano passado, ela adquiriu duas empresas do ramo a Maxwell Technologies e a Highbar Systems, a primeira com patentes importantes na área de supercapacitores e a segunda com equipamentos e processos produtivos capazes de acelerar a produção de baterias. Com essas tecnologias, é bem provável que a empresa anuncie que vai passar a produzir suas próprias baterias, que terão maior capacidade, serão mais rápidas, mais duráveis e mais fáceis de reciclar. A expectativa é que essas baterias durem 1 milhão de milhas, ou o que dá tipo 1 milhão e 600 mil quilômetros. A empresa está considerando até investir no setor de mineração, para garantir os metais raros que são usados na fabricação dessas baterias. Fica ligado aqui no canal do YouTube e segue lá nosso perfil no Insta também para receber atualizações sobre essa novidade, que pode enterrar de vez outras tecnologias de armazenamento de energia, como as células de combustível. Razão número 10 – Energia sustentável Além de seus veículos elétricos e das baterias de alta capacidade, a Tesla também fabrica painéis solares e oferece soluções de energia sustentável para pessoas, indústrias e até países inteiros. No segmento doméstico, para pessoas como eu e você, a Tesla desenvolveu uma telha de vidro colorida que é igualzinha a uma telha comum, só que tem embutida dentro dela um painel solar, o que, junto com as baterias da empresa, faz com que você possa armazenar a energia captada do seu telhado durante o dia para usá-la quando precisar. Esse sistema pode diminuir muito ou até eliminar completamente a sua conta de luz, inclusive com a possibilidade de você vender a energia que sobrar de volta para as companhias energéticas. Para entender o poder da energia solar, basta dizer que se a gente conseguisse cobrir um quadrado de 80 por 80 quilômetros, todinho de painéis solares, a energia produzida seria suficiente para abastecer o Brasil inteiro. Inteiro. A dificuldade para isso é que normalmente nos momentos que a gente mais precisa da energia, que acontece à noite, são justamente aqueles momentos em que não tem energia solar sendo produzida. E como as baterias necessárias para armazenar toda essa energia ainda são muito caras, os projetos desse tipo acabam se tornando inviáveis. É aí que entram os carros da Tesla. Recentemente, foi vazada a informação de que com as novas baterias que a Tesla está desenvolvendo, vai dar para usar o seu carro para ampliar a capacidade de armazenamento do sistema de energia elétrica, criando verdadeiras usinas virtuais de energia. Funcionaria assim. Durante o dia, se você estivesse lá no seu trabalho, você deixaria plugado o carro e ele ficaria armazenando a energia que sobra do sistema. E à noite, quando chegasse em casa, você plugaria de novo o carro, só que dessa vez para devolver para o sistema aquela energia que você não fosse precisar. Com muitas pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, seria criado uma espécie de equilíbrio energético, em que todos contribuem com o sistema numa rede descentralizada de geração, armazenamento e disponibilização de energia. Mais um jeito de fazer seu carro da Tesla ganhar dinheiro para você. Incrível, né? E se você chegou até aqui, você acaba de receber a medalha de honra do time Futuropédia. Então não esquece aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber os novos vídeos, porque senão o YouTube não deixa esse conteúdo ser visto por mais pessoas. Agora, se você gostou mesmo desse vídeo e quer trazer mais gente para esse nosso time de pessoas à frente do seu tempo, compartilhe aí esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que merece saber mais sobre como os carros da Tesla vão revolucionar o mundo. E para você, que ficou até o finalzinho mesmo, eu tenho mais uma razão bônus pela qual a Tesla vai acabar dominando o mundo. A teimosia da concorrência. Essa concorrência envolve não apenas as montadoras tradicionais de carros a combustão, mas também aquelas empresas e países que dependem pesadamente da produção de petróleo, que simplesmente se recusam a investir nessa transição para o futuro. E eles têm uma ótima razão para isso. A indústria do petróleo arrecadou, só no ano de 2019, 3,5% trilhões de dólares, o que dá mais ou menos uns 300 bilhões de dólares por mês ou mais ou menos 10 bilhões de dólares por dia. Então, se ela resolver gastar 1 bilhão de dólares por dia para atrasar a transição para energia sustentável, ela ainda vai lucrar 9 bilhões de dólares por dia. Nada mal, né? Só que enquanto a indústria do petróleo fica lá remando contra a maré, a Tesla está aproveitando a correnteza para se distanciar cada vez mais. Estima-se que a tecnologia que a Tesla tem hoje já coloca ela uns três anos à frente de todos os concorrentes, o que provavelmente vai garantir a ela o domínio na área de carros elétricos, veículos autônomos, tecnologia aplicada ao transporte e energia sustentável por um bom tempo. E aí, será que seu próximo carro vai mesmo dirigir sozinho, hein? Diz aí pra mim nos comentários em quanto tempo você acha que essa novidade chega aqui no Brasil e também se tem alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo que você gostaria que eu explicasse melhor nos próximos vídeos. E fica à vontade pra você falar o que quiser, se gostou, se não gostou, manda beijo pra família. Esse canal é pra vocês, é de vocês, a casa é sua. Então por hoje é só, um beijo no coração e até a próxima.